O Brasil é um país rico, mas negras e negros recebem salários menores e ocupam as funções menos prestigiadas na sociedade. O Brasil é um país de muitas culturas, mas homens e mulheres negras, indígenas e LGBTQIA+, não são a cara do nosso país na mídia hegemônica e na indústria cultural. Quem são e quem representam as pessoas que ocupam altos cargos no executivo, no legislativo e no judiciário. Um país democrático reflete a sua diversidade na estrutura de poder político, econômica, social e cultural. O Brasil é profundamente desigual. Vive uma crise econômica que exigirá mais morte da população negra. Não é possível transformar a sociedade brasileira sem combater o racismo. Precisamos enfrentar com seriedade o genocídio da juventude negra e nos posicionar contra o feminicídio que faz das mulheres negras as maiores vítimas dessa violência. Que o povo negro e pobre do país, adolescente e crianças negras precisam de outra segurança pública e de uma cultura na polícia que proteja suas vidas. Se vidas negras importam, Negros e negras precisam continuar vivos. Pela memória de Marielle Franco, de Ágata Félix, de Cláudia Ferreira, de Evaldo Santos, de João Pedro Mota, de Miguel Otávio. Não ao racismo.